hoje trago aqui no unboxing estas 4 câmaras. já as tenho cá há algum tempo já testei algumas ontem tenho aqui algumas muito baratas não são as mais caras do mercado nem as melhores do mercado mas são aquelas que eu aqui tenho Ora, vamos começar pela mais pequenina Ora, começamos aqui pela Yashini a pequenina Yashini Ora, dentro da caixa vem aqui a câmara traz aqui um cabo para ligarmos a câmara eu, como já usei a câmera para testar no meu racing, já tenho aqui o fio até mais pequeno e já consola aqui no fio. Mas traz um fio destes. Traz um manual, se não me engano. E vem aqui assim embrulhada, saquinho que são comuns quase a todas as, re... as câmaras. A câmera assim, é muito compacta. Gostei bastante dela por ser compacta, mas só foi mesmo por causa de ser compacta. Onde ela é alimentada por 5V No site diz que é entre 5 a 20V A alimentação dela Mas é mentira Porque depois no fundo do site Está lá a dizer que é só 5V Ora, como eu já referi É da marca da Yashini O nome da câmera É Yashini 1000 TVL De 1 terço de sensor de 110 graus com uma lente de 2.8 mm a resolução dela em pala é de 976 por 582 a resolução em NTSC é 976 vezes 494 pouco eu testei não gostei da câmera a imagem não fica nítida. Eu mesmo tentei focar e foquei a câmera. Que ela vinha um pouco desfocada. E não não gostei da imagem que vi. Eu uso os óculos da Yashini de uma única tela. E ainda por cima é uma tela grande. E para este tipo de câmeras essa tela grande não funciona. Porque a imagem é muito desfocada. A imagem é pouco nítida depois quando temos os óculos com uma tela enorme com um ecrã enorme um... torna-se um bocado negativo este tipo de câmeras com resolução tão baixa pelo que onde a ver muita gente a queixar-se câmeras de 700 linhas da mesma marca que tinham melhor resolução e melhor imagem do que esta câmara a primeira pesa 9 gramas Passando para outra câmara. Está aqui já uma caixinha maior. Ora, dentro da caixa temos aqui a câmara. Neste tal saquinho. Vem com, com os parafusos. Um suporte para segurar a câmara. O suporte é metálico. Onde traz um cabo. Eu também já usei esta. Por isso é que o cabo agora é pequenino. E vem aqui com sola nas pontas que eu já experimentei no meu racing Ora, aqui dentro também traz o manual Vou tirar a câmara daqui dentro Ora, a câmara é um pouco maior do que a anterior a qualidade de imagem nos óculos é um pouco superior é mais nítido a, a imagem do que a primeira que mostrei uma coisa estranha é que aqui diz topo, mas na realidade ela tem que estar assim virada para baixo, para a imagem ficar uh, direita. O nome desta câmera é a 1200 TVL Mini câmara. isto é o nome da câmera, onde tem uma resolução em pala de 1920x1080, já é Full HD, e NTS. Não sei como é que isto muda. Em NTS. Diz que é 1020 por 1920 E ambas. É de um megapixel. A imagem. Onde tem 1000 linhas. Também é uma câmara de 1000 linhas. Apesar do nome não ter nada a ver. Com a quantidade de linhas. Esta aqui sim já aceita voltagem de 12V na descrição dela diz que a voltagem é entre 5 a 13V por isso aguenta os 12V ou 5 dependente do que queiram alimentar a câmera isto vem com dois tipos de lentes na altura a comprar podemos escolher uma lenta de 25 ou 28 a 25 tem uma abertura de 130 graus, e a 2.8 tem uma abertura de 120, também não há muito mais a dizer sobre a câmera, não, não fiquei fascinado pela câmera, também é um preço bastante baixo, também não posso estar a pedir muito, por uma câmera de um valor tão baixo, é assim, para desenrascar, esta já começa a desenrascar, desenrasca mais esta do que a primeira, a primeira não desenrasca nada. Mas esta sim, já consegue desenrascar qualquer coisa. A segunda... Pesa... 11 gramas. Passando para a próxima câmara Ela veio assim neste estado. Ela já esteve em pior estado. Esteve mesmo assim toda muito amassada. Eu é que já nem aqui a desamassar a caixa. Ora, e dentro aqui da caixa... aqui a câmara Mais no um outro saquinho daqueles malucos esta aqui começa a trazer já bastantes utensílios traz dois cabos para fazermos a ligação à câmara. achei interessante esta parte de ter dois fios mas não só, isto traz muito material aqui dentro vem mais parafusos vem mais uma capa de proteção ao sensor e vem aqui duas anilhas duas anilhas não, duas porcas em plástico que é para apertar a câmara. A algum sítio. Aqui no manual também não fala grande coisa. Esta já é uma câmara bastante compacta também. Gostei também dela bastante compacta. Esta câmara não testei no drone. Mas pelos óculos que eu já liguei e pelos óculos tem uma boa resolução. Gostei bastante da imagem que vi pelo preço que tem. Consegue ser superior a as duas primeiras que eu mostrei pelo meu preço por isso eu aconselho esta para quem está a começar aconselho esta está bem que esta não é a melhor do mercado nem nada disso mas para quem está a começar e parte muito material como tem um preço baixo uma qualidade de imagem razoável não é boa é razoável já aconselho esta câmera para quem está a começar convém ter material que seja razoável não é preciso ser bom basta ser razoável e esta para mim, hum, funcionou muito bem, apesar de não ter usado no racing, mas pelas imagens dos óculos, tinha uma imagem muito nítida e que se conseguia ver bem os detalhes. Também uma câmara pequenina, boa para os racing, ora, o nome da câmara, começa a ser aqueles nomes vulgares, 1000TVL FPV Câmara, que traz também 1000 linhas de resolução, uma lente 2.1, tem um sensor de 1 terço, é alimentada a 5V só a terceira pesa 8 gramas. Ora, aqui por último, a câmera número 4. É uma MWA. Tem assim um nome muito estranho. Mas vou gostar da câmara. Ora tirar aqui dentro da caixa. Esta não vem naquele saquinho branco. Isto já é uma coisa melhor. Aqui dentro da caixa traz aqui o comando para podermos alterar a configuração da câmara, traz aqui um cabo para podermos ligar a nossa câmara a alimentação e transmissão de imagem, traz aqui este cabinho vermelho que é um prolongamento da câmara a chegar aqui ao comando, aqui dentro vem mais material, tem aqui porcas, parafusos... Um, duas porcas em plástico e o um suporte para segurar a, um, a câmera. Ora, aqui depois também tem o um manual aqui dentro. Agora, a câmera está aqui dentro. Ora, a câmera. Já tem outro acabamento, logo tem um outro aspecto, um outro acabamento, qualidade de imagem nos óculos excelente, eu gostei bastante da qualidade de imagem desta câmera, esta aqui para mim é a melhor das quatro uh, apesar que há melhores no mercado e com outros nomes mais conceituados, que põe esta a um canto, mas esta para quem não quer gastar muito e e quer ter uma câmara bastante razoável tem aqui uma boa opção logo a partida tem aqui uma lente enorme em comparação com as outras esta é uma, uma, uma lente gigante ora é da marca Amway a resolução dela é de 700 linhas tem um sensor de um terço a lente que traz é de 2.1 milímetros onde tem 150 graus da abertura a resolução dela é de 976 por 592 funciona com uma tensão entre 5 a 36 volts e é pequena não é tão pequena como a primeira também tem uma lente enorme tem um corpo maior mas é mesmo muito boa depois aqui os acessórios que isto traz aqui o comando é aqui para trás por isso gostei muito desta não testei no drone mas pelo que vi nos óculos tem mesmo uma boa imagem uma imagem muito nítida com cores bastante vivas a quarta pesa 10 gramas